Quer é o que, Chuka? Chuka, o que, é que você quer? Quer é água? Tome aqui, ó. Não um pediu água, menina? Pronto.